Muzibox. Versão Brasileira, sem Centauro. Liquidação, venham conferir. O bração na área. E sem devolução, hein? Uh, uh, uh! Não, eu não sei como o vaso do banheiro ficou entupido com pudim. E eu acho um insulto você sequer pensar em me acusar. Oh, eu só ia falar que o bração tá fazendo uma liquidação na loja dele. Poções! <risos> oh, Poderes! Um desentupidor pro vaso do banheiro! Vamos lá, Catbox, vamos chegar logo antes que tenha Fila! Esperar em fila é tão sem graça! aí Não vem furar fila, não! Sai pra dentro! Vocês dois não vão me impedir. O Bracão tá vendendo uma máquina de escrever com fonte Helvetica! Opa, opa! Você tem que esperar na fila como todo mundo. Ah, não pode furar a fila não. Talvez hum? alguns vinis raríssimos façam você mudar de ideia nos box. <risos> <risos> um item de colecionador! Nada! De furar! Fila! Eu só queria ser o diferentão da fila! Olha, Catbox! Os nossos problemas com o pudim acabaram! Ah, oh, não! Se nós furarmos a fila, nós vamos ser iguais ao Dr. Hipster Moose! Ah, tem razão. Vamos pro final. Oh. Oh. Oh. Oh. Até que não foi tão ruim!